E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje a gente está com mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. E hoje eu vou dar uma informação muito importante para vocês. Ah, não esquece de assinar o sininho para receber sempre vídeo novo no canal. canal. Eu vou explicar umas coisas para vocês. No nível 70, vocês vão poder pegar uma capa. Para que serve essa capa? Só apertar a letra O, vão vir em avisos, receber, Vou descer essa barrinha todinha. Vou vir aqui em capa. Aí tá aqui, ó. Capa. Aí copa em cima. Ela te dá 12 mil de HP. E tu pode aperfeiçoar ela e vai te dar mais atributos. E você pode jogar mais refinamento em cima. Então essa capa vai te dar muito power. E vai ser muito é, eficaz pra você. Só que tem um porém. Mesmo que tu pegue o nível 70 e tenha o um dinheiro para comprar e.. As 240 para. É, página sacrifício, você vai ter um pequeno problema, que será esse 150 mil de custo de Marte. E onde eu vou conseguir esse custo de Marte, gente? Caraca, o que eu faço? Não sei quanto que eu tenho, nem onde eu consigo, como é que eu faço? Eu vou explicar para vocês agora. o momento, vocês vão apertar letra C, vocês vão vir aqui reputação, batalha, custo de Marte. O meu tá em simplesmente 66. meia, meia 539 Só que se você apertar a letra C e apertar aviso de novo, deixa eu ver aqui, ó. Custo de Marte, eu posso pegar uma vez por dia, 60. Se eu pegar aqui, já foi trocado. Vou pegar essa de 3 mil. Não, não vou pegar, não. Aí você vai apertar a letra C de novo. Você vai, ah, não abaixou? Tá bugado. Porque era pra ter abaixado. Deixa eu apertar aviso de novo. Não abaixou. Então vocês podem pegar mais por dia então, ali, não tem problema, porque o certo seria abaixar os pontos de Marte, mas não abaixou, então como a gente pode conseguir os pontos de Marte? Vocês vão ver aqui no torneio de ouro, ah, mas eu já fiz hoje, como é que eu, é eu consegui se eu não conseguir a pontuação? Você pode fazer esse torneio de ouro mais de uma vez, por que que torneio de ouro sempre tem gente fazendo, por causa disso, porque te dá XP e reputação no torneio de Marte. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no Torre de Marte, tentar ganhar essa pontuação para ganhar ponto. E como tu consegue essa pontuação no Torre de Marte? Como que eu consigo mais pontuação e mais X? A XP Pilar não é muito boa, é pouca, cara, não vou mentir com vocês, mas a pontuação também é pouca, mas vale a pena. Porque se você farmar isso desde o um nível baixo, você não vai ter nenhum problema. Que nem eu vou ter agora. Eu estou no 67 e não farmei nada disso. Então provavelmente eu vá conseguir pegar essa capa, se eu tiver, depois que eu fizer tudo mais questionado, ficar torneio de ouro, toda hora, treinando, treinando, fazendo, eu vou pegar essa capa acho que lá por 72 eu acho, eu vou conseguir pegar essa capa. Eu sendo modesto, eu vou levar uns 4 dias mais ou menos para conseguir pegar essa capa, a partir de hoje. É, o sol o chão, tá ao nível 3kg, mas vai demorar a mesma coisa, então eu vou pegar o 71. Concorda, Sr. chão? Né. Já marcou o torneio de ouro aí, já? Tá por aí, depois. Já marquei, mas tu tem que marcar também. Outra coisa, não adianta você estar no time e marcar o torneio de ouro, porque não vai chamar. Só vai chamar, tipo, vai chamar só você, mas não vai chamar ele. Os dois tem que marcar junto. Entendeu? É uma coisa legal de você fazer. já. E não é 100% de chance que você vai entrar junto. Acabou de chamar. Sou o é, chamou aí também? Chamou. Agora pode ser que eu sou o Sou entre no meu time, como não. A minha PT vai ser desfeita quando entrar, que foi o que aconteceu agora. Gente, se minha avó meu é meio baixa, meio rouca, alguma coisa é porque a mulher tá dormindo e a gente tem que fazer menos barulho. Você vai vir aqui em ver. E o Sou tá no time inimigo. Desculpa, Xoxan, eu vou ter que te bater. Tá bem, fi. Olha, Não, não ameaça dela. É, aproveita que estamos com menos dois ainda. Opa. Olha. Tá o de vocês fechadinho e o meu com menos dois. É, mas tem tomando prejuízo. Ó, Ó, aqui tem o nível 40. Ah, mas tem, tem gente nível baixo no meu time eu vou me dar mal não mas se dar mal porque aqui iguala tudo status todos é igual então qual é o foco daqui o principal foco daqui é pegar esse cristal e matar os outros o que eu recomendo os tanques ir na frente para galera que queria saber como jogar de dragão eu vou dar uma aula básica agora o dragão normalmente quando for para frente o cara for gastar tudo em você você, primeiramente, vai focar ou os, os, os papéis do time, ou você vai focar o tanque, é, o papel do time, ou vai focar o suporte, que é o Você vai começar com qual skill primeiro? Você vai, se você estiver apanhando primeiro, você vai começar com o escudo de dragão, depois você vai usar círculo do dragão e vai usar o preso do dragão. Porque isso, você vai anular todo o combo que ele usar em você primeiro. Se o cara esperar você usar esse combo primeiro, você sai e começa primeiro com é, dragão nascente, depois tu dá um combo dele, depois é um combo do punho de dragão, com a presa de dragão. E depois se o cara tentar correr, tu puxa ele com essa arremessa, é, a barra do dragão e logo em seguida você usa o sacrifício do dragão. Se for preciso, você usa escalibo e finaliza com o dragão voador. Mas se você estiver lutando com um tanque, você vai ter que repetir esse processo infinitamente. Tem a vida por vida. Isso aqui você vai perder um pouco de vida sua. Vou estudar o um cosmo. Eu quase morri. Esse cara sabe jogar, hein? Esse vida por vida você vai dar 10% da sua vida para você ganhar 20% de dano adicional. Ah, por isso eu tô morrendo. Tem dois em cima. Agora que eu reparei. Eu vou ativar esse... Desculpa do dragão. Ó, oh, Todo o dano que eu tô tomando tá sendo absorvido. Isso é muito legal. E eu não ganhei porque são três contra dois. Fazer é o quê? Mas estamos empatados até então. O foco é pegar o círculo. E a mulher tava quase pegando o círculo mulher do é nosso time. E achei que ia dar tempo. Ih, o cara tá rindo de mim. E aí, Sobichão? É, filho. Cadê tu? Vou te pegar, hein? Empatado, filho, relaxa. Olha, espera. Empatado que virou três em mim. Peguei. Escalbo! Esse skill. Nossa, esse skill do dragão é muito pica. Tô pegando no nível 60. Aqui. Ô Sosha, eu tô oh, fazendo.. Eu tô gravando, mas não é tu ver aqui em cima não. Deixa que os outros venham, tudo Você tem que pegar ah, esse tá. mistal de energia. E que senão ele já de uma carregada carregar. Você deixa que o, o, a galera chegue para te ajudar. Uns defende enquanto você pega. Você não pode tomar dano enquanto tá pegando o cristal. Aí, Solxão. Tu falou pros caras, né, Que eu tava pegando o bagulho, né? Escutei te digitando aí, ó, oh, Não tô digitando, não, fi. Tem hum, dois caras aqui na base, aqui, pô. Tá de boa, Matei mais um aqui. Os caras vieram, atrapalhou, morreu os dois. Ó, um dragão aqui. Ó, essa skill aqui é muito boa para tu começar... Eita terra Morreu, Eu morri. Morri, morri! Essa skill aqui, é, alma flamejante de dragão, ela vai aumentar teu HP em 30%, seu dano em 50%, vai reduzir em 25% a redução de recarga dos, da presa do dragão. Então, traduzindo, isso aqui é um buff. Vamos dizer que... Como posso explicar, isso aqui vai dizer que é um amplificador teu, tu tira a roupa tu fica mais forte. o ele tira a armadura para ser mais exato, ele tira a armadura e fica mais forte. Tá empatado o jogo, tá pau a pau. Eu vou deixar aqui esse cara escarapilho, puxa o cara. Skyibur, solta o que fiquei travado, solta o se não estiver conseguindo segurar o cara, você aperta Tab, que ele muda pra uma pessoa que tu quer. Ah, é tu, Solshank, que tá aqui? Não vai, ah. não vai se curar não, filho. De... Cai, cai. Não tô me curando, tô curando o carinha do meu time aqui. Tem alguém te curando. Pô, na da puta. O Pegasus aqui, eu acho que ele é muito bom no X1, porque ele tem um crítico absurdo. E como é de igual pra igual, ele tem uma vantagem, acho que considerável, ele e o dragão marinho, mas se fosse por itens, por status diferente, eu acho que eu teria uma pequena vantagem, porque eu tanco muito, eu absorvo muito dano deles, e eu tô tomando uma penga, terra, mas é time, é time azul e tá ganhando por um e empatou de novo, e ai, morri, empatou, mas viramos de novo. Quando terminar, gente, eu vou mostrar pra vocês a pontuação, como ficou. Não, não, não. Aí, o sou Chão, tá, tu tá trapaceando, tu tá pegando o um cristalzinho, seu viado. É, vocês também pegaram. A gente não pegou não, viado. Claro que pegou, pô. Você não viu não? Não, carinha, pegou. Eu, eu quase peguei. Só que... Não chora, não chora. Então, não vai pegar essa porra, viado. Safado. Só porque o time não sabe do cristalzinho, tu tá tentando pegar, viado. Agora quero ver correr. Não vai correr não, filho. Vai rodar. Eu te puxo, filho. <risos> te falei que te puxava? Vai mata, é, filha. Mas... Mata. Não! Ai! De... Seu dragão, filho chupa. da puta! outro de fuga, rapaz! <risos> o dragão te salvou, viado! Cagão, agora eu que tenho que correr, que senão eu morro. Ai Cid, sai, cheirinho. Caralho, skillzinho do, do escudeiro. Ah, também não estou usando escudeiro, esqueci. Escudeiro do maluquinho, soltou uma coisa, tipo tá bom, tinha um, um Hadouken. Né? Ah, pelo menos a gente tá virando, a gente tá ganhando, né? Sou já. Tu não vai pegar, caralho. Meu, tu, meu time é muito retardado, tá ali embaixo, veja. Tirar vocês lá de cima. Desculpa gente, eu tô xingando, mas é normal xingar a galera que tá jogando. Aê, chegou alguém. Não vai pegar esse aqui, Surjo. Desculpa. Olha o dragão ali parado olhando! Quem disse que eu tô querendo pegar, filho? Ai, três. Tomou uns três, três. e volta. Volta! Três! Três, fi, precisa de três para me matar! Caraca, posso fazer o quê? O time aqui é muito ruim, time não ajuda não, velho. o cara tá me chamando, rapaz? Me chama o que faz. aí você. Vira homem, e você aí? Ó o cara! Ah, o cara pegou, vai, tá vendo? Pum. Só ganha pegando o poderzinho, fio. pegando o cristalzinho, coisa ridícula, Não fui eu que peguei não, eu tô aqui no pau aqui embaixo, filho. Pum. Trem pouquinhos, rapaz. O cara me chamou ali no fight, tu viu? Convidou pro fight, cara. Ei, dragão 67, ah, vem aqui, seja Ah, na base, ganha aí. Tá é na base? Ah, eu tô, filho. Ah! Não faz isso não, filho. Não seja jogador ah, de LOL. Merda do caralho. Ah, a galera tá lutando pra tentar conseguir. Ajude seu time a ganhar, cara. Ah, que se foda <risos> Seu time tem potencial, cara. Eu tô rindo agora porque não sou eu do time dos caras, se fosse eu eu estaria xingando, estaria? Ah, tem dois me focando, é foda. Ah, eu morri, caralho, que bosta. Já dá, Isso. É gente, vai acabar em 50 segundos, gente. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo. Mas isso aqui é um vídeo mais para descontrair. Descontrair não, tem, tem aprendizado aí, então mostro pra vocês como tá funcionando o PVP aqui. Desculpa eu estar tá xingando, reclamando aqui o jogo. Se você foi um dos que estão jogando aqui, não se ofenda, desculpa. É esportivo falar assim. Na verdade eu não conheço nenhum dos que estão aqui jogando, só o seu né? Pô, não dá pra não pegar o cristal, não. Já tomando dano, pô. Não tá, não? Não. Parece que o cara já tava pegando. Ai, Excalibur! Derrubei o cara. Bem cara Olha o cara. Em... Ei, Olha o cara me chamando x1. Ai, tá vendo? Tão pegando poderzinho, pô. Deixa eu até perguntar pra ele. Olha aí gente, ó, reputação de campo de batalha, eu ganhei 3.750, e ganhei um, um silverzinho básico e uma exp, nossa, 123.000, olha, tem uma exp boa, hein? Então gente, Não. ó, isso aqui foi como a gente vai formar essa pontuação, como é mil, a gente vai ter que vir aqui quantas vezes? Ganhando, ganhando 3.000, tu ganhou quanto aí? Tu? E nem tu ganhou o que? Ah, nem atenção, já acabou, sei logo. Ah, vamos dizer que, tu, que ele ganhou mil. Então é bom a gente sempre ganhar isso aqui e dar uma pontuação boa, gente. Esse foi o vídeo. 900. 90? Eita porra! Uhum. Recomendo que vocês ganhem, porque se não ganha, é, nossa. É, é é é ganhar. É obrigado. É obrigatório. É obrigatório ganhar, entendeu? Perder, tu ganhou perde de, um de consolação, literalmente. Nem ganhando, não cheguei nem a ganhar meu. Caralho, que vergonha, hein? Então, gente, se inscreve no canal, compartilhe. Esse foi mais um vídeo. Eu tô perguntando pra esse Dragon um Level se pode postar o um vídeo com o vídeo. Se ele falar que tudo bem, se não puder, eu vou ter que cortar essa parte que foi o nome dele e jogar um risco ali. Tudo bem, gente? E foi!